como escolher o título certo para os seus vídeos. E aí, tudo bom, lindona? Aqui é a Mila Pado, a marqueteira digital. Se você está querendo começar no mercado online, está meio perdida, não sabe como vai fazer para começar a trabalhar online, conseguir clientes, etc., é só acompanhar os meus conteúdos. Então me seguem ou assina o meu canal. E assim que esse vídeo começar a fazer sentido para você, deixe o seu curtir, tá? Isso é muito importante para mim. Vamos lá, a gente vai falar sobre escolher o título certo para o seu vídeo. E aí isso depende de que rede social você vai postar nesse vídeo. Eu vou falar aqui das duas redes sociais que são mais usadas pelos produtores de conteúdo. Normalmente produtores de conteúdo são influenciadores ou profissionais, prestadores de serviço de uma forma geral, que fazem uma produção de conteúdo nas redes sociais para atrair clientes ou infoprodutores que são donos de cursos online, certo? Então eu vou falar das duas redes sociais que essa galera mais usa, que é o Instagram e o YouTube. O YouTube é uma rede de pesquisa, faz parte da rede de pesquisa do Google. Então ele é uma rede social muito mais interessante para quem produz conteúdo, porque o espectador ali, né, o usuário que, tá, que entra no YouTube, normalmente ele entra, com exceção das crianças e dos adolescentes, eles entram no YouTube para procurar alguma coisa, é muito comum, né? Você procurar como se faz alguma coisa, três dicas para alguma coisa, o melhor, sei lá, condicionador para cabelos castanhos semilisos, né? Esse é esse tipo de conteúdo muito comum que você costuma ir no Google ou no YouTube para buscar. E aí pensando nisso, para o YouTube, o título ideal do seu vídeo é o que mais se assemelha a como você procuraria isso no YouTube, no Google, por exemplo. Então, se você quer produzir um conteúdo sobre determinado assunto, você sempre tem que procurar pensar como é que aquela pessoa que está interessada naquele assunto iria procurar na busca do Google do YouTube, né? E às vezes tem assuntos paralelos, por exemplo, ciúmes. Não necessariamente uma pessoa que está aí querendo resolver esse problema de ser muito ciumenta, vai digitar, vai procurar um vídeo no YouTube, por exemplo, sobre como deixar de ser ciumenta. Ela não vai lá, como deixar de ser... Pode ser que ela procure, mas não. Talvez ela procure um vídeo sobre hum, como descobrir se... Como investigar, como entrar no WhatsApp do meu marido, como descobrir a senha do meu marido, alguma coisa. Coisas que pessoas ciumentas normalmente fazem. Então, se pensa... Coisas que as pessoas ciumentas procuram no Google e aí tenta fazer vídeos com esses temas ou assuntos relacionados, tá? Se forem coisas mais específicas, como por exemplo, eu falo para pessoas que querem entrar no mercado digital. Então quais são os assuntos que uma pessoa que quer começar a trabalhar com marketing digital, se especializando em... Cursos online, no lixo de cursos online, que tipo de coisas essas pessoas iriam procurar? Como trabalhar com marketing digital, é, o que é Hotmart, que é a maior plataforma de venda de cursos online, enfim, assuntos relacionados. Então essa é a magia do YouTube, você colocar o seu título da maneira mais parecida possível com como o seu prospecto, o seu cliente colocaria na rede de pesquisa do Google. Essa é a mágica. Já no Instagram, é diferente. Você não está ali, abre o feed no Instagram e vai procurar alguma coisa, algum conteúdo específico sobre alguma coisa. Não. Você está ali passando o seu feed e aí você vai ver o vídeo. E aí o título do vídeo no Instagram, ele tem o objetivo de te chamar a atenção e despertar a sua curiosidade para você parar ali e assistir um pouquinho daquele vídeo. Então, o vídeo no Instagram, o título do vídeo do Instagram, ele tem uma lógica diferente do vídeo do YouTube, né? Ele serve para despertar a sua curiosidade. Então, se eu fizesse um vídeo no Instagram para atrair a atenção do meu público-alvo, que são pessoas que querem começar a trabalhar com cursos online, com marketing e tal, eu poderia dizer, essa é a carreira que vai bombar em 2021, no mercado digital. E aí eu faria um vídeo sobre a profissão que eu ensino no meu curso Rota do Conteúdo Academy, que é a gestão de conteúdos para mídias sociais. Entendeu, lindona? Não fica com preguiça, não. Não fica botando o mesmo título em tudo, não, porque não vai funcionar. E esse, principalmente, o título do YouTube pode até funcionar no Instagram, porque, né como fazer não sei o quê, é, três dicas para o melhor condicionador de cabelo, beleza, vai funcionar no Instagram. Inclusive, eu recomendo que se você não conseguir fazer vídeos diferentes para YouTube e para Instagram, que você foque em fazer do YouTube e aí você publica no Instagram. Então, faz um formato ideal para YouTube e aí você publica no Instagram e não faz o contrário, porque o título que desperta curiosidade no Instagram não faz o menor sentido na rede de busca do Google, entendeu? Fez sentido pra você? Eu te ajudei? Não esquece que o título do seu vídeo do YouTube é a coisa mais importante. É tão importante quanto o conteúdo maravilhoso que você vai mostrar aí no vídeo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Diz seu curtir, manda sugestão aqui. O que você quer saber? Manda sua pergunta. Eu quero título, eu quero tema, eu quero continuar produzindo. Tá bom? É isso. Se inscreve no canal. Um beijo. Se cuida.